O capacete Coraza é da marca Ultra Save, que é uma marca especializada em alpinismo industrial e segurança do trabalho. Esse capacete ele é voltado para o público que pratica tanto espeologia como canyoning e também escalada. Esse capacete vai ser testado durante um dia inteiro de escalada em várias vias das mais diversas dificuldades. Vamos ver se realmente esse capacete cumpre todos os requisitos que o fabricante produz. Chegamos no final da avaliação e, pelo menos para mim, me surpreendeu bastante o produto dos capacetes nacionais. Esse é muito superior ao que tem vendido por aí, tanto em forma como em peso, em equilíbrio. Ele não, não desequilibra. Ele é bem leve, ele é muito leve, ele parece ser bem resistente dentro da, das especificações que se exige no capacete. E ele não incomoda de maneira nenhuma, nem as fitas, ele é fácil de ajustar, ele tem um ajuste atrás bem, bem moderno, não, não, não é nada parecido com... Um boné duro, igual tem para vender aí no mercado, eu recomendaria bem esse capacete.